O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso decidiu que um trabalhador não teve culpa pelo acidente que o deixou incapaz. A vítima teve a perna amputada, além disso, atrofia nas mãos e queimaduras graves. Ele trabalhava numa empresa de pré-moldados e sofreu um choque elétrico. O acidente ocorreu no momento em que o funcionário transportava a escada de alumínio que encostou na fiação de alta tensão. Diante do caso, o tribunal concluiu que a culpa pelo acidente foi inteiramente das empresas que não tomaram medidas necessárias para a prevenção de acidentes em construções próximas às redes elétricas. Por causa do acidente, o ex-funcionário receberá 100% do salário que recebia até completar 75 anos e uma indenização de R$ 350 mil. Reais.